Olá pessoal, sejam todos bem vindos a uh, uh, mais um vídeo, neste vídeo aqui eu vou estar a fazer tipo, a retrospectiva uh, do meu canal de Youtube no ano de 2021, eu irei fazer isso também com os outros anos, com o ano de 2019 e 2020, vai vir atrasado eu sei, mas vai vir, uh, então é isso. Ok, primeiro a coisa que eu quero falar sobre aqui na minha expectativa é tipo a uh, uh, do primeiro conteúdo que eu fiz nesse ano, que foi uh, esta série uh, de, uh, de tentando fazer speedrunning, que é tipo é uma série onde uh, eu uh, fico a tentar fazer speedrun no, no GTA V, uh, de PS4, a tentar fazer speedrun dele com aquilo que eu sei uh, de speedrunning tipo GTA eu não tenho nenhum tempo só eu não usei mesmo aquele de tempo de o tempo decorrido eu não estava mesmo a usar eu estava a olhar para ele para para para fazer, para fazer ser rápido isso apenas estava a precisava com uma coisa para saber se estava a demorar muito tempo ou não e tal mas não era isso o tempos speedrun mesmo eu irei fazer o uh, outro outra versão Uh, desse coisa aqui desse vídeo aqui por causa que este video, a jorge neil ficou cheio de tempos em que eu tive a uh, sem mover nem nada eu irei tipo cortar dos originais uh, tipo aquelas tempos ali todos aí que eu ficava a uh, sem mover e tal Tô com isso uh, irei cortar os dos originais mas uh, mesmo assim eu vou fazer uma nova versão onde não vai ter esses uh, esses tempos enormes aí Uh, de ficar de tela parada e tal, sem fazer nada, uh, irei, irei fazer uma versão, e onde vai ter todos os episódios numa só vez, tal, como a speedrun tipo, é tipo ESP, é a é, é coisa inteira uh, no só vídeo, isso uh, aí tal vai vir para ir para 2022. Não acho que nem acho que nem acho nem vou acho que vou fazer mesmo favor que vamos fazer neste ano também não é uma coisa assim que seja super não é complicada de se fazer até que é fácil de se fazer e então é isso que eu queria falar sobre esta série que eu também direi fazer ainda mais speedruns já irão ser melhores que isto aqui vai ser quando eu tiver mais tempo Uh, eu estou a pensar fazer em outras outros tipos de horas, tipo, mais para a noite e tal. E é isso, e é para falar sobre, aqui. sobre este aqui, sobre o conteúdo de GTA 5 que fiz. Neste ano também uh, eu streamei uh, o evento ao vivo da Arena Grande do Fortnite. Uh, tipo assim, um, um evento, acho que esse aí foi o primeiro evento do Fortnite que eu streamei. Uh, não, não, não foi, não foi, eu streamei outros, eu acredito que streamei outros, uh, tipo, o que eu tenho a dizer é que, tipo, uh, eu, uh, eu não, eu irei fazer streamar mais eventos de Fortnite, e quando eu digo que vou streamar mais eventos de Fortnite, eu vou streamar mesmo eventos que já aconteceram, e que não, e não, que não streamei, é que, tipo, eu irei streamar, é uh, que, a, a minha, eu já faço a, uh, Uh, a primeira Live que fiz no YouTube foi tipo de uma época em que uh, ainda não tinham ainda não tinha já tive meu PS4 uh, e já tinha exatamente aquele dia também começado a jogar fora do PS4 e havia eventos que aconteceram nessa época ali que eu não vi nem streaming obviamente mas isso por causa de coisas uh, de falta de poder tipo, no momento certo na hora certa onde tinha aquilo que podia ter Uh, ...usar para poder streamar e, e poder ver, uh, mas eu estou a pensar voltar nesses eventos e streamá-los também, porque uh, eu agora, tem, por causa que eu descobri uma coisa que é o Rift Launcher, que é inclusive uma coisa que eu vou usar noutras lives, uh, de estar a, a voltar em temporadas, tipo, que é da, da série e tal, de voltando em temporadas e tal, uh, eu... E eu irei usar isso aí também para streamar eventos. Para streamar esses eventos, vou vê-los, revê-los revê uh, e streamá-los. E tipo, imagina, eu vou fazer só dentro dos eventos aí que eu tive a oportunidade, só que não consegui por causa de um problema. Em família, não é é tempo tal. É... É tipo isso, é tipo isso. Irei -se streamar os uh, uh, uh, eventos e tal. Eu, neste ano, também eu, uh, eu, eu mostrei uma coisa que é tipo algo que eu já estava a trabalhar desde pelo menos a fevereiro de 2019. Que é tipo esse trailer aí do canal que a uh, o título já está ultrapassado e tal, é tipo, era algo que eu estava a trabalhar, só que uh, eu desisti de ser o meu trailer mesmo do canal e decidi só postá-lo como um vídeo uh, normal aí, tipo, postá-lo como um coisa mais especial, por causa que pus em ingestrei e tal, uh, uh, é algo que eu estava a Pensar usar só que acabei por causa que estava à espera, não acabei por não usar, porque estava à espera de ter o Undershare Filmora como algo a comprado e tal, uh, só que acabou que o tempo passou passou e eu nunca tive, e, e também o tempo já se passou muito, já está muito longe desde 2019, já passaram dois anos, então, a estrela aqui está ultrapassada, então, então por isso, uh, eu sei só revelá-lo, porque eu não, para não ficar com ele escondido, eu não tenho porquê ficar com ele escondido uh, comigo, então sei revelá-lo, e, e, é isso, e, e, e também eu quero dizer que eu vou estar uh, no futuro, não é bem no futuro, vai ser bem mesmo em 2021, que irei, irei estar a, a pôr o meu trailer, que vai ser o trailer uh, de, dos, dos conteúdos que vou mostrar no canal. Eu só estou basicamente à espera de 25 de dezembro, que isto aqui está a ser gravado a uh, 24 de dezembro. Um, um dia antes do coisa ser revelado, do do, do, do ultrapassado ser revelado mesmo, mas no, quando isto tiver a ser publicado, uh, já vão todos ter visto coisas, já vão ter pelo menos acesso a ver. Ah, uh... oh, e é isso, uh... é isso que eu tinha para falar do ultral, ok. neste ano aqui eu também uh, eu postei esse vídeo aqui chamado Minecraft uh, que é um vídeo que uh, de Minecraft que é, que eu posso dizer que é o meu primeiro vídeo de Minecraft não Tipo, não é, eu posso dizer isso, tipo, eu digo isto no contexto, tipo, sem ser coisas publicadas que toda a gente teve acesso desde o dia que, que foram carregados, não. Isto aqui foi a primeira coisa carregada no YouTube, só que uh, eu não tinha publicado, tipo, coisa já está para aí desde 25 ou 26 de setembro de 2018. Uh, uh, e tipo, é uma coisa... Uh, é o primeiro vídeo de Minecraft que está carregado no canal. Uh, ele foi eu publiquei recentemente em 2021. Mas isso é porque eu tinha visto ele. Eu fiz uma revisão dele e ele não tem nada a, a que seja comprometedor nem nada. Tipo, não tem caras de ninguém. Uh, não tem BT Vozes, mas isso não é, não é nada que comprometa nada. E esse é, é tipo é o meu primeiro vídeo e tal. Então era isso que eu queria falar sobre este vídeo e tal, que eu tenho de Minecraft, do canal, que foi o primeiro vídeo. Eu disse também também uh, no vídeo que eu ia fazer uma série de Minecraft jogando, mas isso aí era ideias que eu tinha lá no passado. Hoje em dia já não as tenho mais, só ficaram mesmo como ideias. Eu neste ano também, uh, eu... Eu fui quando eu postei a, a, uma das primeiras lives que eu fiz a, no Twitch no YouTube, eu, a, eu sei que essa live que está disponível tipo, não é mesmo a primeira live, é tipo essa live que diz, a live do, teste, do stream live, essa não é a primeira live aí que eu tenho. Isso aí é, é simplesmente uh, uma uh, das lives uh, que está que que, que mais perto, a primeira, que eu fiz na Twitch e postei, é tipo essa única, eu, a primeira live mesmo aí que eu, que eu fiz na Twitch foi uh, Redemption 2, uh, a Speedrun, só que acabou que eu não consegui terminar, obviamente eu sabia que não ia terminar, só que eu estava a pensar em pegá-la depois e pô aqui no YouTube, só que não aconteceu, por causa que eu não sabia que uh, na Twitch é preciso ativar uma coisa para se poder salvar as coisas que se faz, lives e tal, uh, então, yeah, por isso é que não está, por causa que não deu para salvá e tal. Então era isso que eu tinha a falar sobre isso aqui. Ah e também eu, eu, eu quero dizer... Uh, eu pus a estreia porque... Por causa que era a primeira, a primeira live que chegou de, de, outra, de outra plataforma que chegou no YouTube. Então por isso é que eu fiz como estreia. Porque é algo especial. Então é era isso que eu tinha a falar. Isso aqui. E neste ano aqui foi também uh, o ano em que eu postei esse vídeo aqui que foi o vídeo que fez eu começar tudo isto aqui uh, fez com que eu Começasse a ser da forma que estou hoje, que foi este vídeo aqui de eu a dizer que uh, na temporada na nova que eu ia me dedicar mais, no, tipo, no novo capítulo uh, do 3 do Fortnite. O que eu irei fazer? Eu vou me dedicar mais a este aqui, que é o que eu já tenho feito. Tipo, eu falei umas duas semanas, tipo, aí, tipo, para poder, para começar a fazer mesmo live e tal. Porque eu estava com a ideia de uh, jogar no computador e tal, só que havia um monte de coisas que eu não estava a fazer bem e tal, e que não estava a saber fazer. Mas depois quando soube eu já já já já comecei a streamar. Uh, e tipo, eu queria estar levando aqui por causa que, uh, foi a coisa que fez basicamente eu ficar agora o que estou agora. Tipo, tá a tá, que tá, Está a fazer, está a se dedicar mais uh, ao canal e isso E é isso, é isso que eu queria falar sobre este vídeo aqui e tal Então é isso Sobre este vídeo aqui que eu